E aí galera, beleza? Dinata tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui hoje galera, seguinte Bom, eu tô com um pouquinho cansado aí, provavelmente amanhã sai um videozinho aí legal produzido por mim Mas hoje galera, nós vamos assistir aqui algo que é simplesmente incrível, não é o primeiro que eu assisto Mas é uma comparação do GTA Seandras, GTA 4 e o GTA 5, ou seja, são comparações... É, de realidade, beleza? Ah, mas isso já fez, já falou... Mano, esse aqui é outro, o cara sempre tá atualizando com outras situações então a gente vai ver um novo. Mano, por incrível que pareça, vídeo do GTA San Andreas no YouTube ainda dá muita atenção. a galera curte demais esse jogo é um absurdo, tá vendo um vídeo aí que o YouTube tá me recomendando de um canal, o cara tá com um milhão de visualização GTA San Andreas. então deixa o seu like, galera, comenta também que é importante pro vídeo dar aquela viralizada, beleza? Então bora dar o play aqui. Começando com o CJ na academia. Vamos ver as comparações entre os três GTAs. Os três últimos GTA, né? GTA San Andreas, GTA 4 e GTA 5 Ó, pelo que eu vi. Aí é que é. GTA. San Andreas Você poderia malhar. Sim. Poderia ficar forte. Lembro muito bem desse. Era mó treta pra subir isso aí, olha lá. Ó. Tá ficando fortão. Era mó treta pra subir essa parada assim no início, mano. Parecia que ele vinha meio torto assim quando eu jogava. Ah, são joguinhos, ó. Comparação aí, ó. No... Atividade física. A de atividade física? É, é. Um pouco, né? No GTA, Tandras. né? Eu malhava, você fazia uma academia. Inclusive lá você também treinava artes marciais, mano. De acordo da forma que você treinava lá, ou você ficava especialista em boxe. Ou você ficava especialista em Kung Fu. E. Então esses são os games, ó. GTA Sandras. San malhação. No GTA 4 você tinha um boliche e no GTA V você tem tênis e golfe. Né? Tênis e o golfe. Dá pra você jogar tênis e golfe. Agora, comenta aqui embaixo. Qual dos três você curte mais? Você acha mais legal? Você acha que ficaria um, da hora? É. Se tivesse no GTA V, acrescentasse ou, sei lá. Mano, a realidade é que eu tô com muito sono, velho. Vai, vamos em frente. Perdeu? É isso aí É um poço, mano Não lembro desse poço Sinceramente, eu não lembro Tá, eu acho que é Sei lá, textura Ah, textura, ó Bateu nas... Olha, mano, essa parada é Da hora que você pegava tijolo na rua, velho O GTA 4, o GTA 4 tá embaçado na real, No realismo, mano Ah, vai por mim Fácil é embaçadíssimo na realidade, velho. Agora, GTA V. Dá pra pegar o tijolinho? sendo <risos> da lana. Não. Não. Então, olha lá. Ó. GTA, Sandra. Não, não dá pra pegar. GTA IV, sim. Dá pra pegar o tijolinho. Tacar no, no outros. E no GTA... Não. Ó, agora vai bater no hidrante. Mano, se eu não me engano, no GTA 5 a água levanta um pouquinho o carro. Se eu não me engano. Vamos ver o hidrante do, do GTA 4. Eu acho que arrebenta também. Olha lá, arrebenta também, mano. Olha a água. Bom, no GTA a água não passa não, ó. Caraca, olha ali, irmão. Ah, Olha lá, levanta o carro, ó. Tá vendo? Viu levantando o carro? Mano. GTA IV é absurdo, velho. Vai por mim. Vai por mim, que o bagulho é sinistro. Deixa eu ver, ó. GTA. Ó, mesma coisa do GTA. O GTA IV é a mesma coisa. Vamos ver se vai dar uma levantadinha no carro ali. Pressão da água. Não. Não, não. GTA IV levanta, mano. Olha isso, velho. Absurdo, né? Olha lá, ó. A água levanta o carro, velho. GTA IV. Eu acho que o... o GTA IV, ele é mais realista de todos, mano. Tem muita coisa legal, ó. Até mais que GTA V Olha lá, dando no banco Olha o banco Ou oh, quebra, olha lá Quebra Quebrou Espatifou o banco, será que não Será que acontece isso também no GTA V? Se eu não me engano não Olha isso, mano e A Rockstar também, ela tirou muita coisa No GTA IV, né Acho que por isso ficou tão realista assim o jogo. Quebrou todo o banco, mano. Todinho. Olha lá, agora GTA 5. Ah, quebra também, ó. Que? Eu não sabia que quebrava. Sério mesmo? Eu nunca tirei no banco. Sinceramente, eu não, não lembrava. Esse daí, ó. Oh. Mano, que sono, velho. Desculpa aí, galera. Esse daí não, esse não dá pra quebrar. Eu lembro que não dá. Olha lá, é o tipo de banca, hein. Olha lá, quebra tudo no GTA 4, velho. Tá vendo? Olha a ripinha. Da hora, né, mano? Ah lá, o... Então vamos dizer que o GTA que... O GTA V Quebra um tipo de banco Outros não O GTA 4 quebra os dois tipos de banco E o GTA Sandras Não quebra nada Basicamente isso Ah lá, dentro da casa Olha o bonezinho do CJ velho. É as TVs do jogo, hein. Dois tipos de TV. Agora acho que é o de GTA 4. Very... Very strong TV. Olha lá, explode a TV. GTA 5 também explode. Tanto GTA 4 quanto GTA 5 as TVs explodem. Nesse caso, que é isso? Tá indo pro ó, estourou. Caraca, olha os componentes lá, tá vendo? louco. É, dá pra ir assim? Acho que vai ter comparação de batida De batida da hora A é GTA IV né Que aparece os componentes ali Quando quebra o vidro Ah lá, de batida Quebrou o poste Só Bateu o Vamos lá GTA V Ah, ele tá vendo que sai faísca Eu nem percebi se no um sai Vamos ver Ah, é Só o poche só ah, O poste quebrado ali, ó Pra ver se sai um faísquinha ou não, ó GTA Sandrine não sai, GTA 4 sai, GTA 5 sai. Acho que tá no finalzinho desse vídeo, tá? Vamos ver qual que é a próxima comparação. Que é isso? Vamos lá, hein. Que isso? É pra molhar o personagem? Ou é só o... a água? Pra ver a realidade da água. E aí, qual é a melhor fonte? GTA 4, sem dúvida nenhuma, né, mano? Olha isso, a água caindo aqui, ó. Do lado aqui. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Desculpa qualquer coisa. Até uma próxima e fui.